Contudo, havia ainda um remanescente dos fiéis, como se contou em Rômena e no país próximo ao porto, e alguns outros poucos havia aqui e ali pela terra. Os principais entre eles, de quem esperavam liderança e coragem em dias malignos, eram Amandil, conselheiro do rei, e seu filho Elendil, cujos filhos eram Isildur e Anárion, então homens jovens na contagem de Númenor.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 aqui no YouTube. Anárion era o segundo filho de Elendil e o irmão mais novo de Isildur. Anárion é um nome em Quênia cujo significado não foi explicado por Tolkien, mas, segundo especialistas, provavelmente significa Filho do Sol, sendo composto por Anar, Sol, e o sufixo patronímico Ion, Filho de. Anarion era neto de Amandil, o último Senhor de Andúni. Portanto, era filho de Elendil, o Alto. Nasceu em 3.219 da Segunda Era, e morreu em 3.440, aos 221 anos de idade. Segundo os escritos de Tolkien, Meneldil foi o quarto filho de Anárion. Logo, ele teve antes três filhos homens ou mulheres dos quais não conhecemos os nomes. Além disso, devem ter morrido antes de Meneldil assumir como sucessor do tio Isildur. Uma curiosidade interessante é que Meneldil, como está registrado em Contos Inacabados, foi o último homem a nascer na ilha de Númenor antes de sua queda. Anarion, junto com seu pai e irmão, foram os líderes dos fiéis, a pequena minoria de Númenóreanos que resistiu ao governo sombrio de Arpharazon e seu conselheiro Sauron. Em 3319 da Segunda Era, ar atacou a terra de Aman. Nove navios dos fiéis escaparam de Númenor para o leste. Quatro para Elendil, três para Isírdur e dois para Anárion. Eles foram separados pela grande tempestade que surgiu durante a Queda. Elendil desembarcou no norte da Terra-média, perto de Lindon, e lá estabeleceu o Reino de Arnor. Isildur e Anárion, no entanto, desembarcaram no sul, e fundaram o Reino de Gondor em 3.320 da Segunda Era, nas fozes do rio Anduin. Juntos, Anarion e Isildur foram os principais responsáveis pelo ordenamento inicial de Gondor, e seus tronos foram colocados lado a lado no grande salão de Osgiliath. Na cidade de Minas Anor, Anarion estabeleceu sua casa. Enquanto Isildur montou a sua em Minas Ithil. Sauron também sobreviveu à Queda de Númenor e retornou para Mordor em 3320. Em 3429 da Segunda Era, Sauron atacou Gondor com uma força grande o suficiente para tomar Minas Ithil e forçar Isildur a fugir. Enquanto Isildur, sua esposa e seus filhos navegavam de Gondor em busca da ajuda de Elendil no norte, Anarion defendeu Osgiliath e conseguiu levar suas forças de volta às montanhas. No entanto, Sauron reuniu mais força, e Anarion sabia que sem socorro Gondor cairia. A ajuda chegou quando Elendil e Sildur e os Homens de Arnor, em aliança com o Alto Rei dos Noldor, Gil-galad, formaram a última aliança de Elfos e Homens e marcharam para o sul. Anárion liderou os gondorianos para a planície entre Cirith Gorgor e os Pântanos Mortos, e lutou na Batalha de Dagorlad, ao lado da Aliança. Os aliados entraram em Mordor e fizeram o Cerco de Barad-dûr, mas Anárion foi morto atingido na cabeça por uma pedra atirada em 3440 da Segunda Era. Minas Anor e sua terra anexa de Anórien foram nomeados seguindo o significado heráldico do nome Anárion, como nós vimos lá nos TTs 124 e 551. Como foi dito, foi o quarto e último filho de Anárion, Meneldil, quem sucederia ao Trono do Sul. Disse que havia ficado muito satisfeito com a partida de Isildur e seus filhos para o norte. Antes de seguir viagem, Isildur plantou em Minas Anor a Árvore Branca, em homenagem a seu irmão. Após o desastre dos Campos de Lys, quando Isildur foi morto, Menelid tornou-se o primeiro Rei Independente de Gondor, e os dois reinos no exílio foram separados. O elmo de guerra de Anárion, que também era usado como coroa, foi esmagado quando ele foi morto. O elmo de guerra de Isildur foi então usado para a coroação dos Reis de Gondor. A linhagem de Anárion durou mais de dois mil anos, sendo seus membros conhecidos como Anarione. Em homenagem aos co-governantes fundadores, quando Romendaquilo II construiu os Argonath, ele mandou esculpir os Pilares dos Reis, à semelhança de Anárion e Isildur. No entanto, a linhagem masculina de Anárion diminuiu, e finalmente pereceu quando o rei Eánor faleceu sem filhos. Daquele momento em diante, os regentes governantes governaram em nome da Casa de Anárion. Então é isso, pessoal. Como podemos ver, Anárion fundou Gondor com seu irmão e eles governaram conjuntamente por 20 anos. Construiu Minas Anor, posteriormente Minas Tirith. Lutou até a morte na Última Aliança, e seu elmo deu origem à Coroa de Gondor.